Oi, vida, Tudo bem com vocês? Porque eu tô... Vocês pediram tanto, depois de quase um ano, né? Eu vim trazer o tour do meu quarto pra vocês, do meu quarto pronto. Esse aqui é o meu quarto de casal, tá? O quarto que eu durmo, porque aqui na casa tem dois quartos. Esse o de hóspede, que eu vou fazer um estúdio, que eu ainda não fiz. Inclusive, quando eu fizer, eu vou mostrar o passo a passo aqui de tudo pra vocês. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu quarto. Que vocês estão pedindo muito o tour dele, gente. Mas antes desse vídeo começar, não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo pra me incentivar a trazer mais vídeos aqui pro canal esse ano. Se Deus quiser, eu vou trazer bastante vídeo pra vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, e ativem as notificações. Não esquece de clicar no sininho aqui embaixo, porque aí sempre que eu postar vídeo aqui o YouTube vai notificar vocês, tá? Então, bora pra esse vídeo começar. Tcharam. Eita! Vou desaproximar pra vocês verem mais de longe, ó. Essa é a entrada do quarto, como vocês podem ver. Só precisa de um ajustezinho naquela porta ali de ripa. Tá vendo que tá com um fechinho de luz no meio? É, o pessoal da marcenaria vai vir aqui essa semana pra dar uma apertadinha, porque ela fica toda fechada, ela não fica com esse fechinho aparecendo... Mas deve ter sido alguma coisinha ali na, na corrediça Que deve ter soltado no trilho Essa partezinha aqui, ó Ela tem que ficar assim, ó, tá vendo? Fechada Mas aí, ó, quando solta É só um ajustezinho que tem que fazer ali em cima tirando isso Essa daqui É a parede que eu falei pra vocês que ia colocar o espelho, lembra? Ficou assim, ó belhão, coloquei a parede toda, eu coloquei a ripa em volta Tá dando pra ficar esse acabamento em volta Igual a, a porta que vai pro closet Que ali atrás tá o meu closet, tá? E ficou assim, gente E aí, o que vocês acharam? Sabe, eu queria que ficasse essa coisa mais rústica Mais, mais aconchegante mesmo Que trazer esse, esse ar de quarto, sabe? De, de conforto essa daqui é a minha cabeceira, que eu escolhi da fatoria. Maravilhosa, né? Ela é aveludada, sabe? Almofadada, né? São, são almofadas, ó. No suede bege, a cor que a gente escolheu. Ah, papel de parede também, no bege com dourado, pra combinar. Mesmo papel de parede que tem aqui. Pra não falar que não tá faltando nada ainda no quarto... Tá faltando dar mais uma mão de verniz nessa porta aqui de entrada pra ficar igual a essa. Tá vendo que essa daqui tá um pouco mais escura, tá um mogno. Essa daqui tá um pouco mais alaranjada. Pra não falar que não falta nada, só falta isso mesmo. Dar mais uma mãozinha de verniz pra ficar, tipo, tudo perfeitinho. Aqui, gente, minha árvore mágica linda, né? Eu tenho mais uma ali daquele lado. Muito fofa, né? Esse é o teto do meu quarto. Vocês estão vendo aquele pininho ali, ó, pretinho? Ó, bem ali naquele cantinho. Deixa eu aproximar pra vocês verem ali, ó. Tá vendo? É a minha fita de LED que eu coloquei aqui no quarto também. Eu coloquei a mesma fita que eu coloquei na sala. Ó. Olhem. Assim, tá bem rápido, estão vendo? Aí eu consigo colocar de uma forma mais, mais lenta, ó. Não tá tão balada agora. Vou apagar a luz pra vocês verem qual a luz apagar. Assim é rápido. Mais lento. Aí eu posso colocar também uma cor só, se eu quiser. Muito top, né? E esse é meu cantinho, gente. De dormir. Hum... Aí, tá vendo o fecho da porta lá no fundo? Falta só isso, só, que me irrita. Pensa, 5 horas da manhã, eu acordando com esse fecho de luz bem na minha cara. Ai, que raiva que me dá. <risos> essa semana, eles vão vir resolver. Mas tirando isso, tá tudo muito perfeito. Eu sou apaixonada por essa árvore mágica. É tipo o um abajur, tá vendo? As minhas mesinhas de cabeceira, essas aqui, ó, essa branca. E aquela ali, daquele lado. Eu comprei pelo Shoptime e 300 reais no, no kit com as duas. Só que assim, elas são bem vagabundinhas, tá? Já lascaram bastante já. Vivem lascando Bem ruinzinhas mesmo, assim, a madeira deles. Não sei se é MDF, mas são bem ruinzinhas, mas quebrou o galho. Esse espelho aqui. Quem colocou pra mim foi a vidraçaria Lorenzoni, daqui de Ribeirão Preto, antes que vocês me perguntem, tá? Essa parte aqui, em Ripa, junto com aquela parte ali de Ripa, quem fez pra mim foi a marcenaria Monticião, tá? Eles fizeram a porta de correr, porque é uma porta de correr aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E essa partezinha aqui também em volta pra poder colocar o espelho no meio. Também foi a Marcenaria Maldição. E o espelho foi a Vidraçaria Lorenzoni que veio e colocou depois. Esse painel aqui também, de MDF, eu comprei na, no site do Madeira Madeira. Muito bonitinho também. Só pra não poder colocar a televisão. Vai ter alguns enfeites ali, depois eu vou mudar. Mas foi na, no site do Madeira Madeira que eu comprei. Paguei baratinho, acho que eu paguei 130 reais nesse painel. É a hora que eu mais gosto. Entrar aqui no closet Porque o sol bate bem na janela Aqui, ó eu acho que a iluminação daqui fica muito linda Acho que eu não tinha mostrado pra vocês O closet pronto, né? Os guarda-roupas É um guarda-roupa de um lado Outro guarda-roupa de outro Tá? Aí aqui, ó A porta de ripa fica assim, ó Quando tá fechada Fiz o batente, tá vindo de madeira Em volta também Pra não ficar feio, né? Porque aqui era um batente de ferro. É um batente de ferro por dentro. Eu fiz esse batente de madeira aqui pra cobrir o de ferro e não ficar aquela coisa estranha. Mas tudo combinando muito, tá vendo? O chão combina com a porta, que combina com o closet. Maravilhoso, né? Vou acender as luzes pra vocês Acho que não vai dar pra ver direito por conta da claridade. Olhem. olhem quando escureceu eu mostro de novo pra vocês é tudo muito lindo eu espero que vocês tenham gostado do meu cantinho esse daqui é o cantinho, assim, meu preferido da casa, onde eu descanso mesmo, onde eu esqueço de tudo, onde eu crio coisas novas pra vocês, onde eu desconecto do mundo, me conecto com Deus. É, aqui é o, é o meu canto, gente. E eu tô amando, sério, ficou do jeitinho que eu queria. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like de vocês aqui nesse vídeo pra me incentivar a gravar mais coisas pra vocês. Falta trazer o vlog da cozinha ainda. Tô só esperando as minhas banquetas chegarem, mas a gente já decorou já um pouco a cozinha e tá ficando linda a cozinha também, gente. Então curte bastante esse vídeo pra me trazer o vlog da cozinha pra vocês pronta, tá? Um beijo, esquece que eu amo vocês e até o próximo vídeo.